E agora vamos para um último conceito, tá? que esse, que é uma aplicação, a saber isso, é uma, uma forma da gente, inclusive, encontrar o determinante de matrizes de ordem superior, ordem 10, inclusive, posso até programar isso, essa rotina no computador, numa, numa planilha, por exemplo, fazer essa programação uma rotina, e eu consigo calcular a, o determinante de uma matriz de qualquer ordem a partir desse conceito de escalonamento. Ixi, eu não disse escalamento tá? <risos> a, Apesar da palavra ser bem parecida a, Ela tem relação mais com a expressão escada Às vezes eu posso a, Uma matriz escalonada também é conhecida como matriz escada tá? Por quê? Já vou mostrar aqui na sequência A matriz escalonada Ela tem todos os seus elementos da diagonal, Abaixo da diagonal principal Nulos Tá? todos os elementos abaixo da sua diagonal principal, nulos tem uma definição um pouquinho diferente também que eu posso chegar ou seja a partir de... eu pego uma primeira linha, eu pego o primeiro elemento não nulo nós vamos chamar o primeiro elemento não nulo de cada linha de pivô tá? todos os seus o, o, os elementos abaixo do pivô tem que ser zerados e a partir da... da Linha seguinte sempre tem que ter menos elementos não nulos ou oh. mais elementos não nulos, menos isso, ou seja, aqui todos estão zerados. Aí na linha seguinte, o próximo pivô é 4 aqui, então todos os elementos embaixo dela estão zerados. Depois na última, o pivô está aqui, como não tem linha abaixo, essa matriz está na forma escalonada aqui. O primeiro elemento aqui da não nulo é o 1, um. todos os elementos abaixo do 1 estão zerados, estão nulos. Agora eu vou para a linha seguinte, o próximo pivô é o 5. Todos os elementos abaixo dele estão zerados. Depois vou para a próxima linha, o próximo pivô é o 1 e não tem mais linha, então essa também está na forma escalonada. Veja como está escrito aqui. Então dizemos que a matriz está na forma escalonada quando o primeiro elemento não nulo de cada linha, que chamamos de pivô, está situado à direita do primeiro elemento não nulo da linha anterior acho que como eu mostrei é um pouco mais simples né? então vamos lá podemos converter qualquer matriz na forma escalonada realizando nas suas linhas as seguintes operações nós podemos somar múltiplos de uma outra linha nós podemos trocar linhas de posição e podemos multiplicar linhas por um número não nulo multiplicamos a linha por números não nulos. É, fazer isso é equivalente a uma equação, é quando, numa equação, nós estamos manipulando, multiplicando os dois lados de uma equação para o um mesmo valor, subtraindo um lado e subtraímos no outro o mesmo valor. Nós não alteramos o valor final da equação. Em matrizes nós fizemos, fazemos dessa forma. Vamos para um exemplo, tá? Vamos escalonar essa matriz aqui. Tá, vamos manipular ela e escrever ela na forma escalonada. Veja que o meu objetivo primeiro é fixar o primeiro aqui em cima. A primeira linha não precisa ter elemento nulo. Ela pode estar tá em íntegra. Tá? Então eu vou, posso jogar, se não tivesse, se tivesse essa matriz aqui, a segunda linha estivesse aqui em cima, eu poderia jogar ela para baixo. Mas não é necessário agora. Então vai ficar ali em cima esse. E eu tenho que zerar Existe uma ordem lógica, tá? eu pego o primeiro elemento e zero embaixo, todos os elementos na sequência. Tá? Eu vou pegar o primeiro e zero aqui, esse ah, que está na sequência aqui já é, já é nulo, falta anular esse 3. Como eu anulo o 3? Seguindo aquelas regrinhas, eu posso somar a essa linha, essa linha daqui multiplicada por um outro valor. Neste caso, eu vou somar a linha 3... A linha 1 multiplicada por menos 3. Olha só, eu vou escrever essa notação assim. A linha 3 vai ser igual a linha 3 mais a linha 1 multiplicada por menos 3. Como que ficaria isso? a primeira linha multiplicada por menos 3? Vai ficar menos 3, menos 6 e menos 3 vezes menos 3, mais 9. Essa é a primeira linha e eu vou somar com a linha 3. 1 um, e 5. Tá? A linha resultante vai ser, então, menos 3 mais 3, 0. Menos 6 mais 1, menos 5. 9 mais 5, 14. Que é, de fato, a linha resultante aqui. Olhem o que aconteceu. A primeira... Todos os elementos abaixo do pivô, da primeira linha, estão nulos. Agora, eu vou partir para o segundo pivô, que é o 5. Embaixo dele tem menos 5, vou ter que zerá-lo. Então, nesse caso é bem simples, basta eu somar a essa linha, a linha 3, a linha 2. Então, somando a linha 3, a linha 2, a linha 3 mais linha 2, e ela assume o lugar da linha 3, tá? Vai ficar, então, 5 menos, mais o menos 5 é zero. 4 mais 14, 18. Pronto, essa matriz aqui está na forma escalonada, ou na forma escada tranquilo, né? não é tão tranquilo conforme o tipo de matriz às vezes a gente vai ter muitas continhas bem mais contas ou menos contas ok? Uh, aí eu deixei uma perguntinha aqui mas para que escalonar? Tá? o escalonamento serve para uh, nós encontrarmos o determinante de uma matriz maior tá? nós conseguimos calcular o determinante para uma matriz maior e resolver sistemas e resolver sistemas, que é o próximo assunto, tá? Que é o nosso próximo conteúdo, que é sistemas de equações lineares. Que aí a gente vai se aprofundar nos próximos conteúdos, tá?